Dá um, um joinha, dá um beijinho, dá um bundinha, ai dá tudo pro meu canal. A cirurgia foi um sucesso. Ah, ele, ele não tem nome. Ele é mendigo. Prazer estar aqui. Me preparei hoje para entrevista aqui com o Dr. Alzheimer. Fiz um permanente no cabelo, para ficar bonito. Aproveitar Amanda. a onda. Uma mão no volante e a outra no carinho. <risos> o senhor sabe que eu sou reconhecido é na Ucrânia! Na Ucrânia? É! Na, na Ucrânia! não é hoje de guerra na Ucrânia não, tá dando pra ter cachaça agora pra gente tomar uma, né? Na Ucrânia tem tanque de guerra, que nem esse! Ai, isso dá medo no menino, né? O mendigo gosta do volante. Volante? É. É, muito mendigo entrar aqui dentro, ó. Ó, e fazer... O que que tu pensa do sucesso da Anitta? Uma brasileira! Brasil! Brasil acima de todos, pátria e embaixo de todo mundo. Ah! Eu sou fã da Anitta. Desde que a Anitta começou lá, eu sou fã da Anitta. Gosto toda a música, toda as letras são muito profundas. Eu adoro a Anitta, gosto quando ela está dançando, da coreografia que ela faz, que ela trabalha. E o, o mestre que também gosta, tem dizer aqui, ó, que gosta. Então, pra mim, isso daí é inveja, é inveja do povo. O povo, o povo brasileiro não apoia o, o outro povo que é brasileiro. A mulher tá tudo com inveja da bunda da Anitta, é. E eu gosto. Ah, é o Brasil! Vai é Brasil! Vai é, é Brasil! É. Eu, eu sabe por que eu fico gritando assim? É porque eu acabo me esquecendo das coisas. Eu tava lá na guerra da Ucrânia. Eu disse, né, que eu tava na guerra, né? Eu tava muito corajoso foi. Eu não vou pra, pra guerra não, eu quero não, eu quero só ficar no volante por aí. Uh -huh. É, e eu tava falando aqui, Ah, lembrei! E e, e. e. e. e. tu aceita dinheiro? Dinheiro, sabe? A gente sabe que, que as pessoas estão ajudando aí com, com, com comida. então estão é, ajudando aí com, com, com necessidades. Porque o ser humano tem necessidade de. de amor. Só dá. só dá comida! Só dá comida! É comida! E o amor! E o amor! O amor. E o amor? O amor. O amor. O amor. Ah, Eu queria saber aonde a Anitta mora pra ir lá se ela não tem sopa para me dar Ah, Anitta sopa ah, a sopa da Anitta deve ser boa Ai, Anitta. Anitta número um do mundo, lá na Ucrânia também lá na Ucrânia também lá na Ucrânia, na, Ucrânia, na Ucrânia tem Anitta também tem Anitta em tudo que é lugar Anitta é o Anitta Anitta é a, é a nossa maioral. mas eu estava me tava esquecendo do que eu ia te perguntar Tive tipo, a perguntar e... da Ucrânia e... Ah, pergunta importante! O povo quer saber! O mundo quer saber! Ah, o povo não gosta de coisa aí. E, e quando é que tu perdeu a tua virgindade? Ah, eu perdi a virgindade que eu tinha... Eu não lembro muito bem que eu tava bêbado. Eu não lembro da idade que eu tinha, mas eu mori novo assim, mori novo. Novinho. Tinha recém começado a andar na rua. E aí eu ofereci um, um trago, uma pinga pra ela, que a gente ficou se curtindo, aquela coisa toda assim. E não lembro muito bem como é que foi, mas foi bom, foi bom, isso eu sei, foi muito bom, muito bom. Nunca mais vou esquecer aquela mendiginha lá. O então, lembra da sua primeira vez, senhor vai. <risos> Eu tava dançando com músicas, eu não lembro a música que eu tava dançando, acho que era da Anitta. Eu não sei, minha primeira vez, a minha primeira vez que, sabe, a primeira vez que eu escovei os dentes. Eu não escovei os dentes, sabe? Eu não escovei os dentes, é, isso é relaxado. O dente tira a proteção natural. Proteção natural, isso aí, ó Mal exemplo, ó Que não ouça isso aí, essa coisa desse, do mendigo aí Que... que não, não, não escuta aqui que é, é, é, o mendigo, ele, ele sabe é Ninguém colonia, ninguém, é ninguém nunca falou isso Do bom coração que o mendigo teve E ele tem Pessoas estão lá, necessitada Bom no mendigo Tá perereca estragada, pá pro mendigo Bundinha tá, tá, tá estragada, pá papo mendigo Comida estragada, pá, o mendigo! A boca não tá legal, beijo do mendigo! Ah, que beleza! O mendigo eu é social, o mendigo! O beijo eu gosto, gosto de beijo, é amor. A maioria não quer dar, não sei por que coisa tão boa. É, o brasileiro precisa beijo, beijo, Ninguém quer dar, não. A moeda já tá ruim da moeda ninguém quer dar também. Tem moeda de beijo, aí agora que... A pessoa tá enxergando como que a gente é Ser humano, a gente necessita de beijo, de carinho, de amor E o senhor, e o senhor agora, agora tá pensando uh, uh, uh, Entrar uma política para poder ajudar e fazer leis decentes para o país Criar lei de proteção ao mendigo Lei de doação para o mendigo Lei sexual para o mendigo Criar um, um, um, uma cidade de mendigos Criar um estado de mendigos Criar <risos> todo tipo de coisa, o brasileiro é tudo mendigo mesmo. <risos> eu me lembrei de uma coisa que eu me esqueci. Mas onde é que estava mesmo? Criar para os Uh, o senhor vai ser presidente? Ó, oh, me candidatar o presidente. Acho que é um povo que agora tá sendo, começando a ser valorizado e eu vou aproveitar esse momento e vou me candidatar. Só vai tirar aqui na cabeça porque não, não é isso, não. Se eu vou Alzheimer, então eu vou criar lei aí que todo mendigo, pelo menos uma vez por mês, tem que transar. A gente não pode mais aceitar que eu mendigo não, não transe, né? Já não basta não ter comida, não ter. Não, é o mínimo que o ser humano merece. Não pode, não pode. Vou criar desses aí que toda semana tem aí uma pessoa de bom coração que dê sopa pro mendigo. mendigo não pode ficar sem sopa. Entendeu? Mas não precisa ter maromba, nada, né? A gente, a gente dá carinho, a gente retribui bem a boa ação. Então, eu, vou, eu quero criar um, um, um, um Brasil mais justo os mendigos os cachaceiros, né? tem gente que não é enxergada nesse país, não é possível, então eu vou me candidatar, vou pedir o apoio de todo mundo para votar em mim, votar em mim, pensar ah, no próximo é isso, não é isso não, eu Vou dar comigo. É isso aí, esse aqui é o programa do de Deus e de todas as coisas de todas as loucuras do mundo e vai criar um gado também imagina o um gado várias mulheres dançando esperando oh!